Olá tudo bem nesse vídeo simples que eu vou te ensinar como abrir uma conta de operação uma conta de negociação então aqui tá uma conta aqui de um cliente nosso vou usar como exemplo tá então que você chegou nessa página às vezes você vai ter já uma conta de mt5 aberto tá você pode estar arquivando ela ou deixando ela de lado aí então você vai vir aqui em abrir uma nova conta tá muito simples se você for abrir uma conta standard tá então você vai vir aqui em conta real então em conta real você vai colocar aqui mt4 tá é mt4 e você vai escolher aqui a princípio um para dois mil depois nós ensinamos a mudar se for necessário operamos em brl tá em reais então escolhemos aqui brl reais e aqui você pode colocar o seu nome tá o seu nome o nome da conta vamos colocar aqui um nome é, qualquer aqui tá bom a princípio, só para podermos fazer, fazer essa conta. E aqui também uma senha qualquer, tá? Então, aqui vou colocar aqui João. É... colocar aqui João, tá? João Paulo 123, um, tá bom? Então, eu vejo aqui na senha, aqui rapidinho, ó. ó João Paulo 123, um, ok? Então, feito aqui essa conta na MT4, conta real, standard, tá? Standard. É, e aí você clica então em criar uma conta Ok, criar uma conta, pronto Então aqui a gente criou uma conta Standard Ok, é assim que você cria uma conta Standard Agora vamos criar uma conta sent. tá? Abrir conta, aqui você vem e escolhe Standard sente. Abrir conta, tá? E aqui você escolhe então Real, MT4 Deixa essa alavancagem mesmo, tá? Aqui você vai escolher... É, é USD, tá porque só pode ser operado em dólares a conta sente então aqui e aqui também novamente repete o mesmo processo tá coloca o seu nome coloca uma senha qualquer uma senha que você vai lembrar pode ser uma senha simples Ok e perta em criar pronto você já vai ter criado a sua conta é sente tá eu vou colocar qualquer senha aqui tá bom é só para podermos a ah... Fazer essa, essa demonstração aqui, tá? Criar uma conta e pronto. Aqui eu tenho uma conta sente. Eu vou estar tá sendo criada aqui, ok? Uma conta sente e uma conta STANDARD, ok? Então, uma sente e uma STANDARD. Já sente vai vir dessa forma, com o um SC do lado e a STANDARD com BRL, ok? Essa foi, foi o tutorial de como fazer, então, conta Uh, standard e conta aqui na exness.